segurança da Ucrânia. Já vou avisando que esse vídeo não vai para o YouTube. Na minha opinião, um dos melhores serviços de segurança da Europa, a soberania da Ucrânia, a ordem constitucional, a integridade territorial, né? E, e as áreas de interesse econômico, científico, a conduta deles aí tem que fazer o possível para se proteger, né? Então esse é um fato. Só que eu acho o seguinte: acho que eles não têm chance. Ah, na minha visão. O exército ucraniano já foi destruído umas duas vezes, eles no e na Chesh, etc. Eles sempre fizeram esse tipo, esse tipo de guerra. Mas o SBU teve alguma participação nisso. É o um material que está sendo fornecido, os aliados forneceram 17 mil armas anticarro e mais de 2 mil armas antiaéreas para as forças armadas ucranianas. E que é que estão chegando, vão ficar.